Bem-vindo ao Calcule Comigo com o professor Felipe Heitmann. Mais vídeos em www.calculecomigo.com. Olá, esse é o primeiro vídeo da minha série sobre o Wolfram Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma conta gratuita, válida por sete dias, com todos os recursos do Wolfram Para começar, acesse www.wolframalpha.com/pro/problem-generator. O link está também na descrição do vídeo. O site está em inglês, mas no Google Chrome você pode traduzi-lo para o português clicando com o botão direito sobre a página e selecionando Traduzir para o português. Com a página traduzida, clique em Comece a praticar. Você abrirá um formulário. Preencha inicialmente com o seu e-mail. No meu caso, o e-mail é calculecomigo@gmail.com, mas aqui vai uma dica para quem tem e-mails do Gmail. Se você colocar o caractere mais depois do seu nome de usuário do Gmail, seguido por qualquer número ou letra, o sistema interpretará como um e-mail diferente. Assim você consegue criar várias contas gratuitas no OfranAlpha usando o mesmo e-mail. Basta mudar o número depois do mais. Preencha o seu primeiro nome, o seu sobrenome, escreva uma senha de pelo menos 6 caracteres e repita essa senha para confirmação. Clique no botão Criar Conta. Você cairá numa página informando que uma mensagem de confirmação foi enviada para o seu e-mail. Abra seu e-mail e clique no link que aparece nessa mensagem recebida. Acesse novamente o WolframAlpha.com e clique no botão de login. No campo e-mail, escreva o e-mail que você utilizou no cadastro. E em Password, a senha que você criou. Clique no botão vermelho para logar. Agora você está no Ofranalfa, com acesso a todos os recursos gratuitamente por 7 dias. Explore os recursos que mais te interessarem. Nos próximos vídeos vamos ver alguns exemplos do uso do recurso de matemática e também o de resoluções passo a passo. Mas o Ofranalfa tem muito mais do que isso para oferecer. Curtam o vídeo, assinem o canal e até a próxima!